Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo, nesse vídeo eu vou falar sobre um dos rudimentos mais importantes que eu considero que todo baterista precisa estudar e precisa saber, toque simples é, é importante a gente é, saber que o toque simples é o toque ou rudimento, chame você como quiser que todos os outros rudimentos são derivados dele Todos os outros rudimentos são derivados do que toque simples. Se você pensar em toque duplo, em drag, em flam, paradidlo, todos os rudimentos vão ser derivados do toque simples. É importante... Vou botar esse pad aqui para te mostrar uma coisa. Né? Toque simples é isso. Toque alternado com sua mão direita e esquerda. Se você fizer um toque duplo, você vai ter... Primeiramente um toque simples e depois um, um outro toque feito com os dedos. Depende da técnica que você usa. É, uma coisa que eu já vou é, deixar para vocês aqui é o seguinte. Eu vou deixar aqui no, na descrição é, do vídeo o link do meu curso no Hotmart. Eu tenho um curso chamado Bateria Evolutiva. Que fala sobre todos esses assuntos mais detalhadamente. Técnica de mão, pegada, frases, groove, uma série de coisas. Mas enfim... Hoje eu quero falar para vocês sobre esse exercício que para mim é um dos mais importantes, que eu tenho certeza que toda batéria precisa de alguma forma dominar esse exercício, o famoso toque simples, single stroke. Bom, eu vou te dar algumas dicas que para mim são fundamental, é, é fundamental a gente é, praticar para a gente ter uma boa evolução, tanto no que diz respeito à velocidade... Quanto à pegada e possibilidades de aplicação desse exercício no instrumento, tá? A primeira coisa é o seguinte, é... existe algumas formas, algumas técnicas de segurar a baqueta. Palma da mão para dentro, palma da mão para baixo, meio termo. Bom, eu vou mostrar para vocês a que eu considero, digamos assim, mais universal, né? Que é o meio termo, não é nem a palma da mão totalmente para baixo ou... Totalmente para cima, tá? Independente disso, né? Independente da forma que você segura né? Se você segura com a palma da mão toda, toda para dentro ou para baixo, né? Isso tem um sério, uma série de nomes, mas a gente não, não vai se ater isso nesse vídeo. É, a, a dica que eu quero dar para vocês são formas de praticar o toque simples que vão te facilitar a melhorar a sua técnica, possivelmente a aplicação desses, desse exercício na sua bateria, tá? A primeira delas é o seguinte. Não treine o rudimento, o toque simples, de forma aleatória, sem uma célula é, definida ou o andamento. Então, o que, que você pode fazer para começar a praticar isso e ter uma melhor evolução? Pense em células, por exemplo, semicolcheia, ou quatro notas por tempo, cestina, seis notas por tempo, ou fusa, oito notas por tempo. Tá? Se você não souber nada de teoria, é só você gravar 4 notas por tempo, 6 e 8. Existem várias outras células, quintina, septina, tercina, a, a colcheia, duas por tempo, mas eu acredito que essas são as mais utilizadas. E se você precisar, é só desdobrar o tempo ou dobrar. Se você estiver tocando uma semicolcheia e desdobrar isso, pensar em duas notas por tempo, você vai estar tocando colcheia. Mas a gente vai se atender essas três figuras. Semicolcheia, quatro notas por tempo, sextina, seis e fusa, certo? Primeira coisa, é, você vai treinar isso você mesmo marcando o tempo. Você vai ser a fonte é, é, que vai determinar o tempo. Ao invés de você usar o um metrônomo, você mesmo vai marcar o tempo. O que, é que você pode fazer? Se você não estiver na bateria e você estiver usando só um pad como esse, né? Eu estou aqui sentado na bateria, mas eu poderia não estar. O que, é que você vai fazer? Com o teu pé esquerdo, você vai marcar o tempo, certo? Você vai pensar no andamento, né? Eu estou pensando nesse aqui, ó. Um, 2, três, 4, certo? Um, dois. Agora eu vou começar a tocar as figuras alternadas, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, como toque simples é, pensando em quatro notas por tempo. Agora eu vou fazer no mesmo andamento com seis, seis notas por tempo. Agora com oito notas por tempo. Você acha essa, a, a célula quando você estiver tocando? Procure achar uma célula que seja mais confortável para você fazer num andamento que seja mais confortável, confortável para você. Coisas fundamentais. Tente movimentar só o pulso na hora que você estiver executando o toque simples. Não, não use movimento do braço, certo? Sempre movimento do pulso, sempre pensando na movimentação do pulso. Outra coisa muito importante, equilíbrio do volume das notas. Independente de onde você estiver tocando, você tem que tentar equalizar o máximo esse volume para não ficar, por exemplo, se você é destra, direito... Sua mão direita muito mais alta que a esquerda, certo? Então, ó. Você pode também fazer o exercício começando com a esquerda, tá? Começando com a mão esquerda para criar uma, uma ambidestria, vamos dizer assim. É, feito isso, o que, que você começa a fazer? Começa a aumentar a velocidade aos poucos. Certo? Você treinou 4, 6 e 8. Tá, tá tranquilo? É, esses, esses pontos estão bem feitos. Você tá, tá movimentando só o teu pulso? É, não tá tendo movimento de braço? Começa a aumentar um pouquinho a velocidade, certo? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, eu fiz aqui um compasso de quatro, contei, contei quatro tempos e em cada quatro tempos eu fiz ah, quatro notas por tempo, seis e oito, certo? Isso é, isso é importante a gente sempre ter gravado na mente. Vai chegar uma hora, vai chegar uma velocidade que quatro notas vai ficar muito lento e oito notas vai ficar muito rápido. Nessa hora eu te aconselho a você tirar uma dessas células. Por exemplo, você pode tirar de quatro e manter 6 e 8. Porque aí você faz uma, um movimento de progressão e regressão. A célula, que é um pouquinho mais difícil para você, vamos dizer que seja a 8, né? Claro que vai ser a 8 porque vai ter mais nota. É, você fica um tempo nela maior, tenta ficar um tempo nela maior, sacou? Vamos, vamos supor que a gente faça é, 4 tempo de 4 notas por tempo, de semicolcheia, e a gente faz 8 da, da, de 8 notas por tempo. 8 tempo, tocando 8 notas por tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, certo? Isso é um ótimo exercício também de resistência, porque quando você tenta ficar mais tempo na célula que você tem uma certa dificuldade para manter, você está forçando para progredir, progredir, entendeu? Ah, isso você pode fazer no pad sem bateria, sem, sem precisar de um setup de bateria. Agora eu vou falar um pouco do que você pode fazer na bateria, que eu acho legal também, tá? Deixa eu botar esse pad para cá. Você vai continuar a... Eita. Você vai, usa, usa, vai continuar a usar o teu pé esquerdo como uma fonte de tempo, que vai marcar o tempo, certo? Então é o seguinte, ó, agora a gente vai pensar numa célula só. Toque simples, pensando em tudo o que a gente começou a falar na, no início da aula. Estou tá? fazendo seis notas por tempo. Agora eu vou começar a distribuir isso pela bateria, pelo meu setup, de forma aleatória. Só vou manter seis notas por tempo, pensar na movimentação e vou começar a distribuir isso. Tá? Independente do, do setup que você tenha, né? se é dois tons, se é três tons, se é... não importa isso. A ideia é você ficar distribuindo isso pela bateria. Uma coisa legal é você não só ficar fazendo a troca para uma peça sempre com as duas mãos. Tenta criar é, um, um, uma sonoridade onde você é, se disfarça um pouco disso, sabe? Se disfarça disso aqui, ó. Tente alguma coisa tipo isso aqui, ó. A ideia, além de você treinar o toque simples, é criar um contexto de estudo que isso te possibilite a, a fazer viradas e grooves. Outra forma legal é você ficar tocando a célula aqui no hi-hat. Agora a gente, depois de tudo, a gente já vai ter um certo domínio sobre a célula ou as células que você quiser praticar. Fazer isso no hi-hat em forma de ritmo. Vou colocar. A caixa no 2 e no 4, usando a mesma lacela. 1, 2, 3, 4. Vou colocar bumbo no 1 um e no 3 e mantendo isso aqui. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer isso e vou começar a distribuir pela bateria de forma aleatória usando isso aqui como base. Você pode fazer isso com as outras células, né? Pode fazer com um fuso, por exemplo. O lance é manter a consistência. Né? que é isso que vai fazer com que você tenha uma boa evolução no, no, to, no estudo do toque simples. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o teu like, aí o teu comentário. E vamos nessa e até o próximo vídeo. Tamo junto!